Bom, então voltamos Passou 30 segundos de novo <risos> E vamos lá para a terceira parte dessa brincadeira E hoje a gente vai ver como empacotar, desempacotar argumento O que isso quer dizer, da onde isso vem, para onde isso vai Então, bora lá Eu vou criar uma função aqui E essa função eu vou chamar de uh, sum Porque eu quero que ela se chame sum E depois a gente vai entender o porquê Essa função, ela vai receber x, y, vamos fazer o seguinte, ela vai ser a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, e o. Poucos argumentos, para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui. Eu vou passar um black aqui, para ficar bonitinho, se tudo der certo. Acredito que o black não está instalado, como nada nessa vida, não está assim. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar return sum de tudo isso aqui. Aí isso aqui eu vou chamar de mySum, porque o Python já tem o sum dele. E eu vou chamar de sum aqui coisa de inglês. My sum E aí a gente vai tentar rodar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. iPython-i, exemplo 3. Então aqui eu tenho a função que é mais minha soma. Min, é meu Sam, desculpa. Meu Sam. E aí eu vou executar meu Sam e ele fala: Ó, oh, você precisa de 15 argumentos. Aí eu falo, puta merda, 15 argumentos. O que, que eu vou fazer agora? Então eu vou ter que pegar, sei lá, 1, 2, 3, 4, faltam 11. 5, 6, 7, 8, 9, 0. Faltam 5. 1, 2, 3, 4, 5 Mandei demais Não 4, 5 Ele vai falar que ele deu erro no Sam, Porque o Sam aqui Precisava ser Alguma coisa que ele conhece Tipo uma tupla Um empacotável qualquer Então beleza, um iterável Então aqui, olha só como é difícil Ter que fazer tudo isso aqui então, o que, que acontece? Um dos problemas do desempacotamento ou empacotamento, eu vou colocar isso aqui assim, porque pode ser empacotamento ou desempacotamento, por exemplo, ah, eu quero receber um número X de argumentos, mas eu não sei quando você viu que a gente teve que ficar lutando com isso aqui. O que, que pode rolar aqui? Eu posso pegar todos os argumentos posicionais e colocar args, que é aquele famoso args que a gente coloca lá. Então, por exemplo, agora eu posso fazer args san de args, aí ele vai me retornar a somatória de tudo isso aqui aí se vocês quiserem ver o que é args então print print args e aí eu vou dar um print também de type de args para vocês entenderem o que está acontecendo aqui então eu vou fechar abrir de novo para ele carregar essa função que a gente fez e aí eu vou dar meu san olha que massa, ele pegou desempacotou tudo que a gente mandou aqui no args com uma tupla ou seja, ele empacotou vários argumentos em uma tupla só. E isso é interessante porque permite com que a gente tenha versatilidade, tanto no quesito de mandar vários números ou receber vários números, ou não necessariamente números, mas é uma definição genérica de parâmetro que quer dizer que pode entrar qualquer coisa. Ou seja, aqui eu poderia colocar x, y e args, por exemplo. Então aqui eu vou printar x, y e args no retorno, não vou printar, vou retornar Então eu vou chamar aqui E olha que massa, então ele me retornou 1, 2 e 57 Que é o sum de todos esses argumentos aqui Aí você vai falar Pô, antes tinha dado 60 O que, que aconteceu aqui? Eu mandei menos argumentos, né? Aqui 1 e 2 são 3, então 1 e 2, vírgula. agora, esses são A e B que eu separei aqui com um espacinho e aí mais os 60 argumentos que eu tenho aqui. Só que o que, que acontece, o args ele só sabe lidar com argumentos, ah, como que eu posso dizer? Posicionais, é o, posicionais no sentido de ter posição, ah, se você não viu o vídeo passado a gente estava discutindo o que, que é posicional, o que, que é nomeado, então vamos rodar aqui e eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou chamar a minha função, meu sum, e vou passar a recebe 1, um. pronto, olha que massa, uh, got an unexpected, ou seja, temos um keyword, argument, que é um argumento nomeado, inesperado, a, ou seja, args só sabe lidar com argumentos que são explicitamente posicionais, ou seja, lembra daquela contra barra que a gente viu no outro vídeo? Então, só argumentos que não tem nome. Então, nesse caso, eu teria que passar um mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos eu quiser, ele vai receber aqui. Então, nesse caso, eu não posso nomear argumentos. E aí, para isso, a gente tem aquela coisa maravilhosa, que é o kwargs. E esses nomes args e kwargs, eles são nomes genéricos então eu vou colocar aqui posicionais eu vou comentar essa linha de cima e aqui eu tenho os nomeados então ou melhor grupo posicional grupo nomeado só para a gente ter uma ideia legal do que acontece aqui, então eu vou printar o grupo posicional eu vou printar o grupo nomeado, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui E eu vou printar o tipo do posicional também Deixa eu fazer uma coisa aqui O tipo do posicional e o tipo do grupo nomeado E aí com isso a gente vai poder ver que essas coisas elas, elas acontecem de uma maneira um pouco diferente Então eu vou mandar essas duas coisas aqui no return E olha que massa, quando eu chamar a função agora eu vou passar 1, 2, 3, 4 e 5 e aí ele retornou para mim aquela tupla com 1, 2, 3, 4 e 5 que ele agrupou aqui e não tem nenhum nomeado, porque eu não passei nenhum nomeado, mas aqui já deu para ver uma coisa interessante. Os posicionais viram uma tupla e o grupo nomeado vira um dict. Cara, isso é muito interessante. Então, por exemplo, se eu viesse aqui e colocasse A recebe 1 e B recebe 2. Agora ele criou para mim um dicionário lá dentro com chave e valor, chave é o, é o nome que foi dado para o parâmetro e um é o valor dele, foi o que aconteceu aqui, a, b, 1 e 2. E aqui, para um ele criou uma classe, para outro ele criou uma tupla, então isso é interessante porque nessa brisa de pegar packing de coisas a gente consegue fazer coisas bem inusitadas né então por exemplo a gente conseguiria mixar isso aqui poderia colocar x e y e aqui eu tenho x e y e aqui eu posso colocar antes disso um grupo aqui de a recebe 1 e b recebe 2 e aqui eu ainda consigo fazer o mix de todas essas coisas então, agora, olha que massa, eu vou chamar essa função aqui com esses dois parâmetros. E aqui eu vou chamar com c, isso aqui eu vou comentar daqui a pouco, c e d. Então olha que massa, aqui ele printou o valor de 5, por que 5? Porque olha o que aconteceu, ele pegou 1, 2, 3 e 4 como os argumentos nomeados de a e b. Então o dicionário tem só C e D. E isso é muito doido, porque esses parâmetros nomeados ou posicionais que a gente tem aqui, os nomeados e os posicionais, eles são interessantíssimos, né? Porque eles passaram normal pela função e o grupo aqui só agrupou cinco para frente. Por quê? Eu tenho quatro argumentos aqui. E aí o C e o D viraram o dicionário. E isso é extremamente interessante. Só que o que que acontece? Tem alguns problemas aqui relativos a isso não é necessariamente um problema, é o comportamento, de fato, disso aqui que eu não posso nomear duas vezes a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho x, que é 1, um, y, que é 2, e eu tenho 3 e 4, a função já vai retornar. Só que eu não posso agora vir e falar que a recebe 1. Um. Então, eu tenho múltiplos argumentos para a, ou seja, a, além dele ser um argumento nomeado, ele também faz parte do grupo Então ele está numa posição que é desprivilegiada aqui nesse sentido Mas não teria problema se a gente colocasse x aqui e aí ele vai falar, oh, eu não tenho um argumento para x Aí você vai falar, pô, x? Múltiplos argumentos para x? Por quê? Porque x também já foi nomeado aqui antes Então eu não posso colocar no grupo nomeado alguma variável que já existe Então eu poderia colocar u e funcionaria e aqui se eu botasse o quinto parâmetro também funcionaria, ele colocaria agrupado e o u, ele cairia para lá. O grande problema do kwargs, não é um problema, mas é o comportamento e como ele foi definido, é que o grupo nomeado não pode receber nenhum desses nomes aqui. E pelo fato deles serem posicionais... E, então, você entendeu o problema. Né? Eu não posso pegar uma coisa que já é posicional, já tem um nome, já tem um comportamento, e mandar para frente. Então, eu não posso repetir o mesmo nome dos nomeados, senão eu vou ter um problema. E aqui, por exemplo, aquela regra vale, por exemplo, do, do asterisco, será que funciona? Vamos ver o que, que acontece aqui. Hum, invalid syntax. Por que, que acontece isso aqui? porque eu coloquei que daqui para frente só teriam parâmetros nomeados, só que o grupo não é nomeado, é um grupo de posicionais. E se eu colocar isso aqui e separar isso depois? Você está vendo que começou a virar uma miscelânea isso aqui, né? Vamos definir de novo o erro que ele vai dar. Inválido de síntaxe por causa desse asterisco aqui. Então, essas coisas elas não costumam se misturar muito bem, mas eu poderia colocar um asterisco aqui vírgula. Vamos ver o que que acontece aqui? Hum, Olha que massa! Eu recebi dois argumentos posicionais... Aqui, eu, eu esperava dois posicionais, mas eu recebi cinco argumentos posicionais, ou seja, ele travou e daqui pra frente só as coisas nomeadas funcionam. Isso é interessante porque a gente consegue mixar esses conceitos. Então, por exemplo, se eu quisesse um argumento intermediário aqui entre A e B, eu poderia passar três agora e ele teria o mesmo comportamento. Lembrando que o grupo nomeado, obviamente, não vai funcionar nesse esquema, mas isso é interessante. Então eu tenho três parâmetros. Vamos lá, um, dois e três. Aí ele fala group positions not defined, porque eu tô, eu pedi aquele grupo nomeado, né? o grupo de posições, então eu vou colocar aqui a none, só a gente não perder o fio da meada dessa explicação, e vamos rodar de novo aqui. Então um, dois e três, eles viraram x, y e a, e esse parâmetro aqui ficou e o grupo continua existindo, da mesma maneira que eu também poderia mixar a contra barra aqui e falar que daqui para trás só argumentos posicionais, ele vai dar erro de sintaxe aqui e tudo bem. Porque ele vai falar, ó, como assim você vai trazer daqui para cá? Tá vendo que isso acaba gerando uma confusão. Então, a dica que eu queria deixar aqui para vocês é a seguinte. Se você for usar grupos, deixa eu voltar aqui nos grupos. Se você for usar grupos, não use argumentos, não use essas flags novas. Porque pode, pode dar muito errado dependendo do comportamento que você espera. Mas as coisas funcionam bem assim. Então, por exemplo o args e o kwargs, eles são extremamente importantes para pegar packing de argumentos. Ou seja, se eu não tivesse nada, tudo que eu passar para essa função, como grupo e posição, agora ela vai funcionar legal. Por exemplo, se eu mandar um monte de parâmetros aqui, ele juntou tudo no, nos posicionais, juntou o nomeado no grupo dos nomeados e assim a gente pode ter talvez, às vezes, uma API mais limpa. Beleza. Isso aqui é para falar sobre empacotamento. Empac... Empacotamento. E agora, como é que funciona o desempacotamento, o unpacking? Então, eu vou chamar aqui def de ah, meu min, que é a função que dá os mins para tudo aqui. Então return min de uma tupla de argumentos que vai vir aqui. Então eu quero a, b e c e d. Então, por exemplo, aqui eu espero quatro parâmetros e vou passar para ele, por exemplo, uma uma tupla com a, b, c e d nesse meu min. Então, meu min necessariamente precisa ter quatro parâmetros, né? Vamos aqui, ó. A, B, C e D, se a gente chamar meu min, ele vai falar, ó, eu preciso de quatro argumentos posicionais. Então eu vou passar 1, 2, 3 e 4. Só que você está vendo que é deveras chato ter que fazer isso, porque imagina que o, o valor que eu quero está numa lista, por exemplo, lista. E aí eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4. E aí eu precisava passar todos esses parâmetros para a minha lista. E aí, pô, isso vai dar bom trabalho, porque eu tenho que ficar... Uh, lista na posição 0 Então lista Na posição 0 Opa, na posição 0 Lista na posição 1 um. Lista na posição 1 um. Lista Na posição 2 E lista Na posição 3 Cara, é deveras chato para ele pegar o menor número então, o que, que acontece? Eu posso chamar isso fazendo o unpacking disso aqui. Então, em vez de ter que fazer toda essa história aqui, eu posso passar asterisco, lista. E aí, ele pegou toda a lista que eu tinha. Eu vou trocar o menor aqui por menos um, para vocês verem que eu não estou de brincadeira. E aí, agora, ele pegou essa lista e desempacotou cada uma no seu devido argumento. Ah, mas se eu tivesse um quinto valor... Aí as coisas começam a ficar complicadas aqui, por exemplo. Pô, ele me deu 5 no Unpacking. Ah, mas e aí se eu tivesse o Args? Funcionaria lindamente? Funcionaria lindamente. Tá vendo? Então eu posso pegar esse Args e desempacotar aqui, por exemplo, também. Posso fazer isso. Então eu vou colocar menos 10 aqui. menos 10, tá vendo? então esse argumento ele vem empacotado e a gente pode desempacotar também então ele empacotou aqui e a gente desempacotou aqui para passar ele pro mim, então é um esquema que também funciona então eu vou fazer o meu max também, max e aí o max ele vai precisar por exemplo de vários parâmetros a vai ser 0, b vai ser 0 c vai ser 0 e d vai ser 0 também e aí eu vou dar um return, max de A, B, C, D, e D. Com esses parâmetros aqui, vocês estão vendo que todos eles têm um valor default e todos eles são nomeados. A ideia aqui é que eu possa fazer o unpacking usando um dicionário. Então, por exemplo, dicionário. E vamos colocar um dicionário onde eu tenha as chaves e os valores aqui. Então, eu vou copiar isso aqui e colar algumas vezes. Então, A, B, C e D, vão ter ambos 1, 2, 3 e, por consequência, 4. Então, vamos tentar chamar o meu max aqui e ver o que, que acontece? Já que todos os argumentos são posicionais, vamos rodar de novo aqui. Então, meu max... E aí, do mesmo jeito que eu teria que fazer dicionário de não sei o que lá, eu posso dar dois asteriscos no dicionário. E aí ele me deu o meu max, que é 4. Olha que interessante. Eu desempacotei o dicionário nas funções, porque todos os argumentos são nomeados. Então, da mesma maneira que eu posso empacotar, as funções também podem ser chamadas de maneira em que é possível se desempacotar. Então, eu vou deixar alguns comentários aqui, senão eu vou esquecer isso aqui meu min de lista, para vocês verem que também é possível desempacotar, então é possível empacotar e desempacotar, tanto argumentos posicionais como nomeados e da sua forma mais bruta, e se a gente tentar fazer um mix aqui, então def meu mix, em, onde eu tenho a, b e c, e esses A, B e C são todos posicionais D vai ser nomeado E E também vai ser nomeado O que será que acontece Se eu tiver uma L Que vai ter Três argumentos, um, dois e três E um dicionário Que vai ter por consequência e natureza Dois parâmetros que vão ser Por exemplo D E Opa, D, I, E e aqui eu tenho, por exemplo, 4 e 5. Vou mudar um return. E aqui eu vou dar um, um return bem misto mesmo aqui, com todos os parâmetros. E e D. Onde está o erro aqui? De sintaxe. Ah, é aqui o erro. Eu deixei vírgula. É isso, aqui ele está reclamando dos espaços, vamos arrumar os espaços. Variável com nome ambíguo. Ok, é L mesmo, é ambíguo de qualquer forma. Então a nossa função meu min aqui, que a gente chama meu mix, a gente pode fazer, vamos chamar meu mix. E aí eu vou desempacotar L aqui. L funcionou. E eu vou desempacotar D. Também funciona. Olha que massa! Então o fato de empacotar e desempacotar também pode ser mixado. Assim como o fato de empacotar as coisas. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo da nossa minissérie. Tchau!